os amigos da Quinta de São Francisco. A Quinta precisa do nosso apoio, por isso nasceu a campanha Um, um Euro, Euro o geraduto. um gerador. A Quinta de São Francisco é um local de encontro, com uma floresta abundante de carvalho, o rio de águas límpidas, com poços e cascatas impressionantes, longe de toda a agitação do dia-a-dia. -dia. Nas margens do Rio Teixeira, o centro de São Pedro do Sul, o projeto nasce em 1994, quase por acaso. Como um espaço de encontro, de aprendizagem, de trabalho em comunidade, de amizade e de entrega, de crianças e jovens de todas as proveniências. Ao longo de duas décadas, a Quinta cresceu com o contributo e vivência de todos os que lá passaram. É um lugar pobre, mas com uma história rica: rica em sorrisos, rica em brincadeiras, rica em banhocas. <risos> Rica em crianças. Rica em amizades. No princípio, foi necessário limpar parte da Quinta, recuperar as ruínas existentes e arranjar as infraestruturas mínimas. Hoje, 20 anos envolvidos, o caminho trilhado em conjunto, o esforço e trabalho de cada um, tornam-se visíveis naquilo que a Quinta oferece. Como somos cada vez mais? A nossa necessidade de eletricidade é cada vez maior. Já estudámos a possibilidade de trazer fornecimento de energia elétrica da rede, mas tal torna-se viável. Resta-nos a possibilidade de instalar um gerador robusto e eficiente, porque a nossa energia, apesar de muita, não põe certos aparatos a funcionar. Torne-se padrinho desta ideia, contribua e faça também parte da nossa família. Um euro ao seu vai ajudar quem muito tem a ajudar. O que se faz na Quinta de São Francisco? Vai e vê!